Então vamos começar aí com o um resumo do dia, né? Nosso diário de viagem aí, dessa viagem de 2022/11. Bora falar do que aconteceu no dia 18 de novembro. Eu peguei o uh, voo pela Qatar, tá? Então eu fiz uma parada em Doha. O voo é muito bom, muito espaçoso, dá pra vir com a perna esticada bem tranquilamente. As refeições também são muito boas. A parada que eu fiz foi só de 3 horas no, no aeroporto de Doha. Eu achei que é muito pouco, é, três horas não deu pra fazer praticamente nada, não deu nem pra conhecer o aeroporto, nem pra ir pra um, um lá onde um esperar, nada, não deu pra fazer nada. O aeroporto é gigante, então três horas de parada em Doha é, passa muito rápido tá bom Então a dica é, quem for fazer parada em Durre quiser, dar uma volta, até mesmo aproveitar as coisas que tem dentro do aeroporto é, Vejam paradas maiores, quem quiser sair para turistar então, eu acho que assim, de 10 horas para cima seria o ideal de parada, tá? Ah, uma dica interessante no aeroporto de Durre que lá dentro tem um tipo um trenzinho, tá? Que leva você do, de um portão pro outro. Então como ele é muito grande, é muito bom esse trenzinho, é muito prático. Então usem e abusem dele. A boa notícia é que o segundo voo tava super vazio, tão vazio que eu fiquei sentada sozinha na fileira assim de quatro cadeiras, então deu para ver deitada o voo inteiro, tá? Maravilhoso esse acontecimento. Vamos lá. Então cheguei no Japão. Como é que está sendo o processo de imigração? Apesar de você precisar lá do seu QR Code né de comprovação de não necessidade de quarentena, você também vai receber os formulários de imigração e de alfândega é, como era antigamente tá? E aí o processo ele se dá em uma etapa a mais, que seria mostrar esse QR Code. E se você não tiver preenchido o QR Code, não tem problema. Você pode preencher lá no aeroporto. Eles fizeram uma salinha para as pessoas sentarem e preencherem é, o aplicativo lá na hora. Acho que todo o processo de, de sair do avião até fazer tudo, pegar a bagagem, foi aí uns 20 minutos, é, passando por todas as etapas da imigração. Né? Então o QR Code da quarentena... É, a imigração em si e também a alfândega, tá? E depois pega a bagagem. E aí fui comprar o ticket do ônibus pra, pra vir pra Tóquio, né, que eu tava em Narita. Comprei o ticket, isso era 19:40 alguma coisa. O ônibus era 19:50. Só que o check-in da hospedagem era até as 21 horas. Eu falei, não vou conseguir chegar, porque a previsão era que o ônibus chegasse na Tóquio Station às 21 e como é que eu ia chegar 21 na hospedagem? Que não era na Talk Station, né? Então eu entrei em contato com a hospedagem pelo Booking E ela falou, olha, se você chegar até 9h30, eu espero Aí cheguei lá na Talk Station é, Peguei o metrô, né? Peguei a linha Tozai mais a Saxo Line, Então ainda tive que fazer aí uma troca de, de trem, né? E consegui chegar na hospedagem 9h28 Uh! E aí fica a dica, né, que eu sempre falo pra vocês quando forem encontrar alguém pra trazer doce, é porque vocês podem usar esses momentos pra presentear as pessoas em forma de agradecimento, né, então eu dei ali um docinho pra ela, né, um paçoquinho, pai de moleque, não sei o que lá, e aí ela quis me dar outro doce em troca, aí ela me deu uns três docinhos japonês também, fofinha. Enfim, fiz chequinho, guardei minhas bolsas e saí pra comprar minha janta. E aqui eu fui surpreendida por uma bela vista da Tox Tree gente. É muito bonita. E aí eu voltei pra hospedagem, tomei meu banho e tô aqui contando pra vocês como é que foi esse dia. Então não esqueçam, acompanhem aqui os próximos dias pra saber o que, que tá rolando aqui no Japão. Tchau, né?